E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de campo de direções. E, para isso, eu tenho o seguinte aqui. Ao desenhar o campo de direções da equação diferencial dy dx igual a y menos 2x, eu colocaria pequenos segmentos de retas em pontos selecionados no plano xy. Complete as sentenças, ou seja, essas sentenças aqui. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiro, nós temos no ponto eu desenharia um pequeno segmento com inclinação. E para calcular a inclinação desses pequenos segmentos, nós utilizamos essa equação diferencial aqui. Basicamente, você substitui esse ponto aqui. Ou seja, quando o x é igual a "-1", o y vale 1. E sabendo disso, qual é a derivada de y em relação é isso que essa equação diferencial nos diz. Portanto, substituindo o ponto -1, 1, na equação diferencial, nós vamos ter 1 menos 2 vezes menos 1, que é igual a 3. Portanto, eu desenharia um pequeno segmento com uma inclinação de 3. E nós fazemos a mesma coisa para esses dois pontos. E Nesse caso, quando o x valer zero, o y vai valer 2, e aí vamos ter dy dx igual a 2 menos 2 vezes o zero, e se eu cancelar isso, a inclinação vai ser igual a 2. Então, eu desenharia um pequeno segmento com inclinação de duas unidades. E por fim, nesse caso, o x vai valer 2 e o y vai valer 3. Portanto, dy dx vai ser igual a 3 menos 2 vezes 2. Isso aqui dá menos 4, com mais 3 vai ser igual a menos 1. Então, essa inclinação vai ser igual a menos 1. Isso é tudo que o exercício nos pede. Mas só para ter uma ideia geométrica, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui e eu posso colocar os pontos aqui. Mas primeiro, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, aqui 1. 2 e 3, aqui, menos 1, menos 2, e menos 3, e aqui, menos 1, menos 2, e menos 3. Basicamente, nesse ponto aqui, que é o ponto -1, 1, que está aqui, e nós temos que representar essa inclinação com um pequeno segmento. A inclinação de três unidades seria algo mais ou menos assim. No ponto 02, a inclinação é de duas unidades. Ou seja, nesse ponto 02, a inclinação está mais ou menos assim. E, por fim, no ponto 23, nós temos a inclinação igual a Menos então, aqui no ponto 2, 3, nós temos mais ou menos essa inclinação. E, claro, se você tivesse mais pontos, você poderia fazer isso cada vez mais, e isso indicaria a derivada em cada um desses pontos. E isso te daria um conjunto de soluções para essa equação diferencial. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!